Ah, vai, vai sumir, ela vai sumir Pelo menos o barulho de chuva vai sumir Ah lá ah lá, agora ela tá em outro local Deu meio que tipo um respal, tá ligado? Ah lá, não tem mais barulho de água Ó, oh, não tem mais barulho de água Mano Cara, que, que troço bizarro, velho Vocês viram que ela tá ali Ela tava lá